Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês estou aqui na casa do meu amigo Francisco e ele hoje vai trazer uma receita do que? de um cuscuz de arroz com leite de coco cuscuz de arroz com leite de coco, dizendo que é muito bom eu vou ver se é legal mesmo e ele promete que é muito legal ele também tem um canal aí de podcast né, Isso. podcast se podcast. vocês quiserem visitar o canal do rapaz aí, vou deixar aqui o link do canal dele no primeiro comentário Vai lá que vocês puderem dar uma foto para o rapaz. aí é muito legal. tá começando agora. E é isso aí. Francisco, então vamos lá. Manda a massa aí. Eu vou só olhar você fazer passar essa receita. E depois vou provar desse seu cuscuz de arroz com leite de coco. Leite de coco. Só isso, né? É isso aí. Então ele vai passar aqui todos os ingredientes. E é isso aí, meu irmão. Vamos lá. Manda a massa. Ai, meu amigo. O que, que eu vou fazer, gente? Cuscuz de arroz. Eu vou fazer a massa do cuscuz, tá? Com, com o floco de arroz, tá bom gente? Vou preparar essa massa aqui, é como se fosse o cuscuz de milho, só que com a massa de arroz. Depois eu vou preparar o leite de coco, tá? Eu comprei um coco, cortei ele, descasquei, piquei no liquidificador e vou fazer um leite de coco com leite, o coco e açúcar pra você fazer o cuscuz e depois jogar o leite de coco em cima. É uma delícia. A minha cachorrinha não come, eu não sei porquê, mas sei é muito bom. Ela não a come, a cachorrinha cara. não come. Ela não come, cara, não come. Não não, come. Rapaz, ela, tudo que você dá pra ela, ela come, tudo. É. Mas eu não sei porquê, o Cusco de Arroz ela não come, Zé. <risos> <risos> eu falo mesmo, Zé. Eu, falo, eu sou meio embaçado, cara. O Cusco de Arroz ela não come, não sei porquê. Não. Mas então vamos lá, então. Gente, a receita... Ei, gente, só um instantinho, ó. Aqui eu tô aqui com a, a maldita está aqui no ombro. Aí, e tá essa conchinha aqui, gente, não é sujeira dela, não. não. É, é... É É produto que eu uso da obra Zé Maria Lima. E é um, um, um tá? E ele não sai, ó. A blusa novinha, pegou um pinguinho aqui, então... Eu falar para vocês que não é, su, é sujeira não. É um produto que eu uso para laje, O elastimente, né? Aí a, a novinha, pegou aqui e não sai mais. Muito bom, Zé? Hum. Um corte, pessoal, então? Explica então, aí. vou primeiro preparar a massa do cuscuz de arroz. Bom. Vou pegar aqui, ó, o, o floco de, de arroz, tá, gente? Esse aqui... Rapaz, vai ser bastante, é, hein? Vai ser bastante. Eita! Tem, não tem miséria não, tá? Faz a pagana para eles, tá? É, é, o urbano, né, flocão de arroz veio lá do Piauí isso aqui, Guilherme né? veio do Piauí, então eu coloquei aqui, ó como vocês podem ver tá, gente, ó a aqui gente é, tem aqui. Aqui. no mercado, deve ter, né tem, tem sim, você compra no mercado, tá bom isso aqui é o flocão de arroz essa goma aqui, ó, essa goma, gente lembrando, gente, as mãos dele bem lavadinhas, tá né bem lavadinhas, já lavei, já isso. três vezes porque o Zé é muito, muito exigente, viu, gente <risos> <risos> essa aqui é a goma, tá essa goma aqui eu comprei na Casa do, do Norte, lá em São Paulo. São Paulo? Ah, trouxe de lá, velho? Trouxe de lá. Eu costumo comprar aqui em São Joaquim, que vem do Piauí também. Piauí. tá? Então eu comprei lá. Aqui, ó Para que você coloca a, a, o polvilho? É, é, a, mas aí a medida aqui, não tem medida. Não, isso aqui, isso aqui fica assim. Se você quiser um cuscuz bem firme, bem fofinho, é polvilho. É. se tu quiser ele, ele desfale um pouquinho, você põe menos polvilho, então eu gosto de colocar bastante polvilho para ele ficar igual um bolo, tá gente? aqui, tá bom, tá bom. aqui tem mais ou menos o que? Um... aqui tem 500 gramas de flocos de, de, de cuscuz de arroz e mais e ou menos um... dois punhados de, de, de, de... é um punhadinho isso, né? isso, dois punhadinhos ah, de... Chica, né? isso, aqui gente ó, tem que colocar o sal a gosto, tá? eu esqueci de pegar o sal, mas enquanto o Zé vai conversando com aí, eu vou lá buscar o sal, tá bom gente? Eu vou pôr... é uma colher rasa de sal, tá? Não é, pra Pois é, minha gente, tô aqui assim, aqui tem mais ou menos Esqueci aqui, É isso aí, gente, vamos deixando o like, vamos se inscrevendo tanto no canal como no canal Primeira Arte, o nosso amigo Francisco. Como eu falei, vou deixar aqui o link aqui no primeiro comentário do canal. Dá uma força para ele, ele quer chegar em mil inscritos. Pra amonizar o canal, né? Isso. Rapaz, ah, gente fina. Então, Sim. aqui, ó, gente, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar só, só um pouquinho só do sal aqui, ó. Tá? Duas. Aí é, é a é, Eu vou colocar O sal é a gosto. É é é é, é né? Uma colhezinha de sal raso, tá bom? vai me salgado? Então eu vou pôr aqui, ó. Sim. Tá, gente? Gente, isso aqui não vai deixar salgadão, não, tá? Porque na verdade o cuscuz, ele vai ficar agridoce. E é um cuscuz salgado, só que vai ter o.. Um... A cobertura com leite de coco. Aí no final, gente, nós vamos calcular mais ou menos aqui a receita, né? Para vocês. Isso. Aqui, o a repetindo aqui, tem mais ou menos o um. Aqui tem 500 gramas de, de flocão de arroz, tem dois cunhados de, de convilho ou goma. E mais ou menos uma xíria, e, né? E uma colher rasa de sopa de sal. É, tá bom? mais ou menos uma, uma xícara. É de, de, de flocão, tá bom? Agora, gente, eu vou molhar a massa e vou misturando ela até ela ficar o ponto que eu quero, tá bom? Eita, rapaz, isso vai tá bom, hein? Ah, vai tá bom isso aqui. Você vai mexendo aqui, ó. Você vai me ajudar, se é, quiser. pegar pega aqui, pegar aqui, pode pegar água. Aí você vai jogando aos poucos. Aqui nós, nós, nós mata a cobra e mostra o pau. Aí, beleza. Tá bom, tá bom. Tá vendo aí, gente? Tá acompanhando aí como é que é o processo. Aqui, aqui faz sujeira mesmo, viu? É, depois, depois limpa para puxar sujeira, não. A, a, massa, a massa de arroz, ela costuma atingir um ponto mais rápido que a massa de milho, tá? A massa de milho, ela costuma puxar um pouco a água, tá, gente? Mas a de arroz, ela tem que tomar muito cuidado na hora é que você molhar, para não ficar muito grudando, tá bom, gente? Porque, na verdade, o propósito aqui não é deixar ela aguada, e sim, bem honda. Quando você for assado na cuscuzeira, ela vai sair igual um, um pãozinho, um bolinho, tá bom, gente? Põe só mais um bolinho de água na né, meu Só um pão, um pouquinho. Aí, perfeito. Então, gente, ó, aqui eu posso acabar de misturar essa massa... E eu vou aprender, se for bom mesmo. Cara, é muito bom, muito bom, muito fácil de fazer. Só sei que cuscuz com carne de sol. Você curte? Cara, rapaz, faz... eu fui no Pernambuco agora, fazer lá um trabalho no Zé Maria Lima. Sério? O rapaz, fazia lá uns cuscuz lá com carne de sol. Nossa. Com velho. leite de vaca, velho, mas leite de vaca. Aquela, aquela carne de sol raiz, né? Ih, rapaz. <risos> quase que eu me acabo, não, não, não queria outra coisa. Um que mais de vamos ver. Era cuscuz. No Aí café é. da manhã, cuscuz <risos> na janta, é que eu já tá E olha bom. que eu gosto, Eu gosto de carne de galinha, né? Você gosta de carne de galinha. mas o ser... um cuscuz do cuscuz lá, faz todo dia. Tu já comeu o cuscuz com a carne de, de galinha cozida, com molho? De... Você já provou? Que gente já, já também. Lá no Piauí a gente come cuscuz com feijão. Qualquer coisa. Você vê né? que é gostoso? Ah. Polenta. Polenta. Com, com carne moída, aquele caldinho lá, ou então frango. Sim, sim Polenta, sim. velho. Polenta de, de, de quirela, viu? Uhum. Não, não é do fubázinho bem fininho, não. Ah, <risos> o italiano que gosta disso aí, hein? Bom gente, aqui, ó. Prontinho? Aqui, para quem tá vendo aqui a massa, aqui, ó. Essa massa, quando você coloca ela na cuscuzeira, você não faz assim, não, tá? Você só coloca ela e quando ela estiver cozendo, né? Ela vai ficar igual um pãozinho fofinho, tá? Na hora de cozer ela. Você vai cozinhar ela na cuscuzeira. Esse aqui é o ponto da minha massa do cuscuz, tá? Então aqui, gente, ó, tá aqui a massa do cuscuz. Eu posso molhar mais se eu quiser, tá bom? E talvez eu molhe. mas agora eu vou fazer pra vocês o leite de coco, tá bom? Deixa aqui a massa do cuscuz bem aqui no cantinho, tá bom? Vou lavar minhas mãos aqui, aproveitar essa água, tá bom, gente? E esse açúcar é pra quê? Esse açúcar é pra fazer o leite de coco. Ah, o leite de coco? É, o leite de coco. Vai usar tá açúcar cristal, né? Cristal, cristal. Pode ser o refinado também, viu? Mas esse aqui é... é melhor, né? Esse aí é melhor. É melhor. a, a ordem dos fatores não altera o resultado. Ixi! Ah! ah <risos> muito ruim, né, então, gente, agora eu vou fazer o, o molho, o leite de coco, tá bom, gente? Dá uma limparinha aqui, mais ou um menos aqui. Puxou, não. não, depois, depois nós limpamos isso aqui, Zé. <risos> então, gente, aqui minha... a minha... Meu aqui. aqui tá o coco você já, já ralou né que eu ralei o coco gente esse aqui é coco fresco hein? é coco fresco gente coco, coco fresquinho fresco, raladinho entendeu Tá então, pode pode baixar aqui, aqui ó né? esse aqui é o coco que eu piquei Isso. ele tá Tem muito bom ralado. uma delícia eu vou colocar o coco aqui ó só se a gente fazer o leite de coco tá bom aí tá ótimo coloquei um tudo pouquinho natural coco, tudo natural ou na expectativa, hein? Opa, agora eu vou colocar o leite. Se ficar bom, eu falo. não ficar, eu ah, falo, hein? Eu sei que você vai falar, porque você. Não complica... vou, eu, eu não vou falar aí os, os, os caras. Hum, que delícia, não. Se ficar ruim, <risos> eu falo. Coloca o leite à vontade aqui, Zé, ó. Certo? Uhum. Esse aqui vai ser o, o leite de coco. Aí tá você bom? colocou imagino, uma, uma xícara de coco ralado, né? Com 250 ml de leite. É, tá tá bom? bom? Aqui aqui é né? no zóio. Aqui é no zóio. É zói. Mas só, é açúcar. só a base, né? É só uma base. A açúcar eu vou colocar aqui, ó. E vou experimentando, tá bom, gente? Já sei mais ou menos como é que vai ficar isso aqui. Eu vou tapar e vou bater. Aí vamos ver como é que tá a consistência dela, porque a gente não pode ficar nem muito líquido e nem muito... Aqui eu posso colocar mais coco, tá, gente? Vou pôr todo o restante do coco, tá bom? É, então vai... Tá chique-meia de coco vai com, ficar bacana. um medito de leite, né? Uhum, é. agora eu tô com água na boca, eu tô fazendo e tô com água Ixi. na boca, né? <risos> <E, ó, risos> aqui, tá bom? Bateu um pouquinho só pra misturar o leite, o coco e o açúcar. Rapaz, sabe? ó, é isso aqui. Pra provar... Coloca aqui um pouquinho na palma da mão ó. Acaba bom, hein? Hum. Bom? Eu posso pôr um pouquinho mais de açúcar Vamos ver Eu Já te dou para você provar, tá? Quer provar? Quer? Quero aqui. Eu colocaria mais de açúcar aí Vem Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tem certeza? Quer certeza? Quer. quer pôr mais? Tá bom, tá. Eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar, tá? Porque eu como o cuscuz é um pouco salgadinho, né? Ele vai dar aquele aquele, aquele tchan. Mas mas que vai fica bom, viu? Cara, você olha isso aqui. Ela tá brincando de caseiro, né, rapaz? Isso aqui minha mãe que ela faz isso aqui. Eu cresci mesmo ela fazer isso aqui, é? É isso aí, gente, ó, o leite, eu posso colocar um pouquinho mais de leite, tá, para ele não ficar muito seco, porque ele vai, ele vai... É, vai ficar morrendo no meio litro de leite, né? Isso mesmo. Uma xícara de, uma xícara e meia de coco. Aí você ralou um coco? Eu ralei, aqui, aqui tem metade de um coco, porque a o outro coco bolsão. eu usei para fazer uns bolinhos de tapioca. Isso. A metade de um coco e o um meio litro de leite, pronto. Isso. Agora, muito, feliz. Pronto. muito bem. Então, gente... Tá aqui, meu leite de coco, nós vamos jogar em cima do cuscuz de arroz. Muito bom isso aqui. Deixa eu dar uma... Gente, mais uma vez, para quem não viu, eu tô aqui com a maritaca aqui no ombro, e aqui tem umas manchas, mas não é sujeira não. Essas manchas aqui é de produto que eu trabalho no Zé Maria Lima, né? Aí não sai, ó, você lava e não sai, é uma borracha, né? Entendeu? Uma borracha, ó. Agora nós vamos preparar o um cenário para poder assar o cuscuz. Depois ah, a gente volta aqui de novo, tá bom? Não vai é fazer é tudo na íntegra, mas vai é. fazer o cuscuz e vamos comer aqui ao vivo. Uhum. Falou, gente? Basta um momentinho aí, só. Agora o Zé, meu senigrafista, tá? O Zé Maria Lima. Aqui, ó. Mostra aqui, Zé. O ponto da massa, gente, ó. Eu dei uma olhadinha nela demais, tá bom, gente? A cuscuzeira já está fervendo já aqui, ó. Tá? Já para ferver. Agora eu vou acrescentando aqui, ó, a massa dentro da cuscuzeira, gente. Certo? Eu só preciso só colocar ela, tá bom, gente? Só não precisa apertar, não, tá? Só colocar aos poucos. Tá bom? Ó. Eu vou espalhar. Não tô apertando, tá? Só tô espalhando, só. Agora eu coloquei aqui, gente, ó. Eu vou tampar ela aqui, ó. Dentro de dois minutinhos, vai estar pronto. Tá dois, dois minutos? É, dois minutinhos. A água tá fervendo já, né? Tá fervendo, tá bom? Como eu falei, gente, ó. Dois minutinhos, hein, isso? Já tá aqui, ó, cozido. O que é que eu vou fazer agora? vou pegar ela tirar daqui, ó esse aqui é o do Zé tá desenformei aqui ó prontinho do Zé aqui ó ah, tia, tia muito rápido não deu ah, acabou de fazer um, aqui, ali, de ó. Fazer um ali, cara, ali ó cara, ali ó quentinho aqui ó aqui lá é o do Zé hein? muito bom aqui já é o outro que eu tô fazendo tá bom gente não precisa amassar é só colocar é só colocar aquele fica pronto agora eu vou tapar aqui novamente esperar mais dois minutinhos Ok bom pessoal O do Zé tá aqui do meu lado Agora eu vou pegar o outro que ficou pronto, tá, gente? Menos de dois minutinhos. Vou tirar aqui, ó. E já vou desenformar aqui. Ai, legal, hein? Já apaguei o fogo aqui, ó. Depois tem que lavar isso na na amanhã da na gente. Tá bom? Então, <risos> dois cuscuz. Aquela massa lá que sobrou, ó. Vai pra geladeira. Quando eu tiver vontade de comer de novo, eu vou lá e só faço só na cuscuzera. Beleza? Agora vocês vão ver... Quantos dias? Pode, pode deixar sendo na reunião. Pode ficar até uma semana. Então tá? semana. Na parte de baixo para não congelar. Isso. Perfeito, você vai fazendo ele, tá bom? Beleza. Vamos mano. lá, de Vamos degustar. Lá. Vamos lá. Bom meu gente, agora chegou a hora, a hora certa, hein? Dizendo que é muito bom aqui, ó. Um copo aqui, ó. Canal aqui, ó. Primeira arte é o canal dele. Se inscreve lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês. Aqui como é que a gente, a gente degusta aqui? Vou te explicar. Isso. Vou te explicar. É. Esse aqui, para quem não conhece, é o Guaraná Jesus, tá? O do São Luiz do Maranhão. Aliás, um abraço, pessoal do Maranhão, tá, gente? São Luís aí, pessoal de Teresina. Um grande abraço, tá bom? isso aí, é abraço. Gente, bom. ó, se inscreve no canal, dá um joinha, um joinha lá e compartilha com a galera, tá bom, gente? Pra poder fazer o canal ficar mais, mais conhecido, né, véio? Ah, dá, uma... dá um up no canal. Então, tá aqui o Ana Jesus, que o Zé não toma café. E esse leite de coco? Tá? Calma, calma, cal, segura aí. O Alan Jesus pro Zé, cafezinho pra mim. Esse, esse, esse cuscuz, cara, com, com leite de coco, ele é bom com café mas o Zé gosta de tomar uma coisa diferente. ó, como é que faz, aqui? Olha aqui, ó. Agora é o seguinte, Zé, hum. Eu misturo bem aqui, ó. Hum. E aí, meu irmão, é só. rapaz, Capricha, é, tá hein? Capricho. Tá tá você aí, merece, né? rapaz. Você merece, rapaz. Tá bom, tá bom. Deixa não, ver. tá bom, não. A única, coisa, a única coisa que eu não quero falar mal de mim é você, rapaz. Você, você tem muita, muita, muita firmeza na palavra, cara. Pronto, palavra... Chegou... Experimenta. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui. Experimenta. Deixa eu ver. Isso vai molhando. Molha no leite. Molha no leite. Apa, mãe do Fala, Zé, fala. Fala, Zé. <risos> Apa, Zé. <céu>. Olha. É. <risos> Dá uma, uma, um papel toalha, por voar. <risos> hum. Seja sincero, Zé. seja sincero. É bom, hein? É bom, Zé. <risos> Dá um contraste. Dá um contraste. Porque né? o coco tá doce. já o cuscuz salgado. Obrigado, hein? Mas também não dá um salgado assim também não, viu gente? Quem conhece. Não, aí, eu, eu sei, mas tem sal, né? Tem, tem sal. Então dá sal. um contraste, um contraste. Rapaz, legal, hein? Calve. Calem. Um cafezinho bom hum, hum, hum, hum, hum. gente ó oh. fica assim então agora no um exemplo Zé olha, acabei de abrir aqui gente, aqui. eu gostei nunca tinha provado mas um bom maravilha olha tá aí aí Zé, molha, molha com leite molha com leite olha aí rapaz <risos> Um forte abraço. Hum. Calma aí, ó. Aqui, ó. Toma. Vem, vem, <risos> toma. Toma. Vem. Deixa aqui, tá bom. Esse aí não, esse não é aquele lá não. Ah, não? Não. Um é errado. outro? Ah, por isso que ele não tá vindo, O é o um errado, gente. Opa. Oh, <risos> deixa eu buscar lá o certo, calma aí. Pessoal, obrigado aí por assistir até agora, tá? <risos> obrigado por assistir agora. O Zé vai lá buscar o outro passarinho que ele quer pôr na, na, no ombro. Mas esse aqui, gente, ó. Cuscuz de arroz é. com leite de coco. <risos> Cadê? <risos> prova <risos> se é bom mesmo se ela olha, aqui ó aqui ó olha. olha fala aí é gostoso aprovado <risos> hein olha, olha. tô então, aqui gente é a delícia molhou aqui ó hum muito bom hein? É mais direitinho Aí. E o Zé gosta de leite, né Zé? Bom meu gente, então ficamos por aqui Um forte abraço Valeu Espero que você tenha gostado do vídeo E mais uma vez, deixa aqui nos comentários uhum. Deixa um comentário E só você clicar aqui, vai estar em azul O link do canal do nosso amigo aí Canal Primeira Arte uhum. Do nosso amigo aí Para vocês Verem direitinho E lá vai ter a entrevista que ele fez comigo Quase duas horas, <risos> contando toda a minha história. Então, um abração, fui! Tchau, gente! Nós, obrigado, gente! Abraço!